Vamos para a praia E deixa eu levar a patroa para a praia Eu quero mostrar para vocês ali a praia São Miguel Fico aqui perto do carreiro A segunda praia mais movimentada aqui de Benha com né? tipo de pescaria. Praticamente é uma praia de pescador, né? A gente vai ver algumas embarcações, troços de barcos... Tem um visual muito legal. E... Ainda é possível enxergar navegante, Itajaí, Balonário Cambriu. É um lugar bem bacana. Tem é... um espaço de acesso também. Entra aqui à esquerda agora. Vou colocar aqui o endereço dela desse jogado. Tá? Hoje dia 1o de janeiro de 2022. Estou solando. O dia tá fantástico. Faltão aí. O que a gente só vai passar aqui é que essa praia não é própria para pra banho. Eu é, já visitei outra vez, na parte da noite, tinha um cheiro forte de esgoto. E, pelo que eu nos comentários também lá no prato, percebi que, que os comentários parecidos também com isso. Agora você tem uma placa ali que avisa que é imprópria para banho. Vamos ver se eu acho essa placa aí prática passar informação correta. Como é uma praia voltada para pescadores, tem bastante lojas, né, que vende marisco, camarão e outros variados de peixe aí. Como é temporada, sempre trânsito, né? Normal tem um pouquinho de trânsito. de navegantes, A galera aproveitando aí o verão, vai até aqui, ó, acho que vou com vocês que não é pra, pra banho, ó, porque os esgoto é diretaço aqui, né, você falar que por conta você ser pescador tem bastante alga também, espero vamos andar pelo costão ali pra ver como que é. Vindo de Navegantes, aqui é a primeira praia que a gente encontra em Penha. É uma das 19 praias que tem aqui na cidade. Ah, tá acabocando. Tá. Você não uma de barco, né? É. Aqui tem a visão completa da praia. Pode ver, tem um trapiche ali, o pessoal tá pescando. Eu vi um pessoal tomando banho também, pulando ali do trapiche. Água que é muito calma. Pode ver o jet ski, a galera tomando banho. É bom pra andar de stand-up, caiaque, né? Até lá atrás tem um canal de stand-up. Agora vamos voltar e vamos para outra praia. Já passamos aqui na praia de São Miguel. Vamos embora agora. Por aqui também, vou seguir no portão ali. encontrar trilha da Praia da Galheta Mas aí não tem muita demarcação pelo ele então é recomendável tu ir com alguém que conheça ou contratar um guia né Praia do Monge é uma praia deserta cara, o acesso dela é, é aquela praia vermelha por ir na Praia do Monge, se você colocar no GPS vai dar no portão lá Você não vai conseguir acessar porque é propriedade privada Mas só ir pela Praia Vermelha, passear ali Deixe seu like E vamos que vamos